Começando começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, eu estou aqui Para contar uma notícia Um pouco triste e boa ao mesmo tempo A notícia Eu vou contar começar pela notícia boa eu, Calma, eu vou contar a história O meu celular, ele teve um problema Eu não sei o que que deu Que meu celular não está carregando Com o carregador, você põe o um carregador nele Ele não carrega, então Ele está sem bateria já faz uns dias aí O celular vai ter que levar Para arrumar e eu tô gravando esse vídeo com o celular do meu irmão. E, mano, a notícia é ruim é que não vai ter como eu gravar muitos vídeos. Porque, na verdade, não, vou, não vai ter como eu gravar, porque esse vídeo o meu irmão deixou só um pouquinho eu gravar pra mim, só falar mesmo. Porque se eu for gravar um vídeo normal, com certeza ele não vai deixar. Então, seu celular provavelmente vai demorar dois meses, porque ele tá na garantia. Ele vai lá na loja, vai arrumar ele pra poder... É usar ele pra gravar vídeo e tal Meu celular tá lá na sala Eu nem vou mostrar ele pra vocês Ele tá, ele tá, já, já tá sem bateria Então para de latir Por favor, agradeço Então galera Essa é a notícia, então se o canal Ficar sem vídeo, se o canal já tá sem vídeos Esse vídeo é um vídeo básico é um, é, um, é, um, é um E mano é Por isso que o canal tá sem vídeos Mas, vem, eu não Gravado, eu esqueci de gravar vídeos porque eu tava fazendo umas outras coisas, mas é mano. É, é, não vai só vai ficar sem vídeo há alguns tempinhos. Mas eu juro que quando voltar no celular, eu vou tentar fazer uma ideia na minha cabeça pra gravar um vídeo. Depois de eu editar, então é isso, galera se for o vídeo se você gostou desse vídeo deixe seu like não é para gostar tanto também porque só foi um aviso mesmo um aviso muito importante para vocês não ficar meu Deus será que ele abandona é o canal mas como é que eu vou abandonar o canal que tá com 200 inscritos o seu like aí para me ajudar é muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para a gente chegar a 300 inscritos